Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias Volta a chover nesta tarde de quarta-feira Uma chuvas com trovões e raio E sem vento E o seu bairro, tá chovendo aí, Vista Alegre, Santa Rita, 31 de Março, Conjuntos Trabalhadores, Zona Leste, nem todos os pontos da cidade tá chovendo, algumas áreas rurais estão chovendo neste momento. E aí seu bairro, São Joaquim, Jardim Paulista, ou é uma chuva passageira? Olhando aqui para o lado leste, está fechado o tempo, olha como está, fechou o tempo. Jardim Europa, divisa aí de Americana, como que está? Pra cá, olha como que fechou o tempo, está assim, ó, nesse sentido. Olha aqui, do lado do próxima Câmara Municipal, olha como que está o tempo. Fechada. Olha que diferença. E a Santa Bárbara é uma cidade grande, hein? Às vezes chove num ponto, no outro não. Não se vê o um infinito aqui ó, devido à chuva que está para esse lado aí da zona leste É, o temporal está indo mais para o lado aí de Americana né? Já que o tempo realmente fechou, ao para o lado de Piracicaba como que está Não é uma chuva forte, mas tem muitos trovões, olha só como que está o tempo desse lado galera, olha só, você não tem o um infinito, né? tudo aquilo que você vê branco é chuva, e é pro lado da zona leste. E nunca fique embaixo de árvore também, para não ser sujeito a tomar um raio. Evite de ficar embaixo dessas árvores em período de chuva ou tempo fechado. Olha o barulho, o som da chuva na grama, como que é. Geralmente sempre cai raio nessas árvores aqui. Tô observando, ver se vai cair algum. Ele tá aquela madeira preta ali, ali já caiu um raio ali, ó. Bem ali, ó. Jardim Caraí, 31 de março, laranjeira, como que está aí? Está chovendo? Olha aqui, ó, essa direção aqui é laranjeira, nesse sentido aqui, essa linha reta. E o vento está mudando, olha só a chuva. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias.